Fala galera, beleza? Me chamo Wesley e pessoal, eu já tinha feito um outro vídeo falando sobre o tesão de vaca, só que hoje eu tô, eu vim aqui para dar um depoimento, cara, porque assim tem muita gente aí falando na internet, aí gravando vídeo falando que não funciona, que é mentira, que é isso e aquilo. Porém, é, eu vou te falar o porquê que essa galera tão tá falando isso. Mas fica até o final do vídeo que eu tenho um alerta muito importante para te dar, tá? O problema é que a galera tá falando aí que o tesão de vaca não funciona é, primeiro, não faz da maneira correta. Segundo, é, podem estar tá comprando de lugar falso, comprando produto falsificado. Então eu já vou te dar um alerta aqui, não compre o produto pela OLX nem pelo Mercado Livre, porque você corre um grande risco de estar tá comprando um produto falsificado, meu querido. E aí, você compra um produto falsificado, você pode estar tá colocando em risco a saúde da pessoa que você vai estar tá usando. No caso, sua namorada, sua esposa, sua mulher. Então, compre pelo lugar certo, pelo site oficial. Eu comprei o meu pelo site oficial, tá? Do, do direto da fábrica. E eu vou deixar o link aí abaixo para você conferir lá que é o site oficial. eu consegui depois eu vou e gravo um vídeo com eu comprando os meus kits novos beleza mas se você tá aí cuidado rapaz com esses cara que fala que não funciona cuidado com esses cara que fica falando as coisas aí porque o são de vaca funciona assim é um produto completamente é, liberado pela anvisa certificado pelo ministério da saúde é um produto que várias pessoas já tiveram resultado então faça o teste porque eles dão 30 dias de garantia se o produto não funcionar, se você não gostar do produto. Então, esse é o meu depoimento. Espero que eu tenha te ajudado, tenha aberto seus olhos. Porque não dá pra você ficar acreditando nessas coisas, cara. Nesses caras que falam essas besteiras. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Grande abraço. Valeu.